De volta com o nosso TVC agora, minha cara, Mário, no oferecimento Lojas Mariano. Mais uma vez a gente vai tentar abrir o cofre. A gente quer. Não. A gente quer, a mas chamada, depende de você. Né? É, depende de você, mas a chamada foi é assim, ó, tá na hora de abrir o cofre, gente, tá na hora. É agora. Agora é a hora. E como a gente é moderno, a gente tá falando, inclusive, isso nos bastidores aqui, né, Mari? Enquanto, enquanto rola é, o intervalo comercial, o show da publicidade local, eu e a Mari, a gente fica tricotando aqui, né? <risos> é, e, aí, é, e aí, a, a gente está falando o seguinte, que a gente é muito moderno, é muito tecnológico. Por quê? Porque a sua participação é ao vivo agora, em tempo real. Por exemplo, se você participar agora, você mandar uma mensagem agora, nesse momento meio de quarenta no trinta e cinco zero nove a sua participação já vai para o nosso bolo para o nosso balaio e a gente já vai agora com o primeiro nome olha só Patrícia, Patrícia Bezerra Bezerra 1906. 1906. vamos lá Patrícia Cruz vamos os lá dezen... Patrícia Patrícia Bezerra 1990. 19... nove o oh, gente alguém zero seis não. É, não foi dessa vez. Tenta aí. Não. Nada, nada, nada. Nada. É, não, nada mesmo, né? Então vamos lá. Ó, de, de, ó, enquanto a Patrícia participar, você mandou zap zap aí. É, ma, manda aí, corre, corre, corre. Meu diretor, o próximo nome. próximo nome, diretor. Maria Oliveira. Maria Oliveira. Maria. 9114 você que vai ficar ah, sem unha tenho até, que até. Já já. Com esse dedo aqui, vamos vai, lá. vamos tentar. Vamos dar uma chance para a Mari também. 9114, <risos> 9, meu diretor. Pode ir isso aí. 9, 9, 1, 1, 14. É, não, não foi. Maria, não foi dessa vez. Vale lembrar que quando abre a luzinha aqui, é, na câmera 1, ela, ela fica verdinha, como diria lá no interior, ela é esverdia. Fica esverdeada. Esverdeada. Esverdeada. <risos> é, então não foi ainda. Última chance! Ups. Último nome de hoje. Como? Rosilda Rosa. Rosilda Rosa, número 2014. 2014. Rosilda Rosa. Rosilda Rosa, 2014. Vamos lá, Rosilda. 2014. 0, 1, 4. É. Não. não foi dessa não. vez. Não, mas aí não também não, pode, não, foi, não podemos não arrombar foi. o cofre, é, né? Não, é, é abrir o cofre, não arrombar o cofre, né? É, não Tadinho. podemos. Não, ele é forte, ele é forte.